Se você chegou nesse vídeo e você quer saber toda a verdade se o método home office lucrativo ele realmente funciona, se você vai ganhar dinheiro mesmo em dólar, em dinheiro, trabalhando em casa, eu vou te falar toda a verdade, se realmente está funcionando comigo, não estou aqui para puxar saco de curso nenhum, Eu vou te revelar um golpe. Cuidado para você não perder o seu dinheiro e ficar frustrado aqui na internet, fica até o final. Bom pessoal, antes de eu conhecer o método home office lucrativo, estava passando um momento muito difícil na minha vida, nessa pandemia, desempregado. E antes que eu me esqueça, aqui na descrição tem o link do site oficial do método Home Office Lucrativo, onde você tem acesso a um vídeo de 5 a 10 minutos para você assistir como funciona, como você vai ganhar dinheiro em casa através de um telefone, celular, internet ou computador. Tem vários depoimentos também de pessoas que estão vivendo desse mercado. Recomendo que você veja o vídeo aí abaixo, beleza? Então o pessoal estava desempregado, precisava de uma renda extra o mais rápido possível para sustentar minha família, filho pequeno, minha esposa. Até que o um dia eu vi um anúncio no próprio Instagram mesmo de você trabalhar em home office, trabalhar em casa. Então achei bastante interessante, foi o método home office lucrativo. Vi que você poderia trabalhar para multinacionais, multiempresas como Google, Netflix, YouTube, LinkedIn, onde você... Presta serviço para essas pessoas, sendo um digitador online, sendo um avaliador de mídias, avaliando sites e aplicativos, ou até dando suporte para essas empresas, suporte ao cliente, isso mesmo. Achei bastante interessante adquirir o curso. Quando você compra, ele chega no seu e-mail com acesso, com vídeo-aulas, com todo um passo a passo, clique a clique, para você estudar e para você aplicar, para você começar a prestar serviço para essas empresas. Você não precisa ser um aluno nota 10, nada disso. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente de internet. Não precisa, porque o, o método home office lucrativo te ensina em todo um passo a passo nessas aulas para como você vai começar a trabalhar e você vai ganhar dinheiro em dólar e em euro. Cara, é surreal, é fantástico. Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, o dólar está mais de 5 reais, cara. Então você ganha consegue ganhar bastante dinheiro. E cada serviço que você faz para essas multi cada serviço que você presta, varia de 40 a 160 reais. Então hoje eu venho dizer que sim, realmente funciona o método home office lucrativo, hoje eu venho faturando mais de 3 mil reais por mês, para quem estava desempregado, não tinha nenhuma fonte de renda, hoje eu venho dizer que sim, vale muito a pena, tem alunos ganhando 4 mil reais, cinco mil reais, 9 mil reais, isso vai depender do seu esforço, quanto de trabalho você vai fazer, você pode pegar inúmeros trabalhos, mas você vai ganhar por trabalho realizado, como eu disse, de 40 a 160 reais. Então o método home office lucrativo é para você que não aguenta mais trabalhar para o patrão chato, trabalhar de CLT, ganhar pouco. É para você que quer trabalhar poucas horas por dia, de duas a quatro horas por dia, ganhar em dólar, ganhar em euro, você trabalhar na sua casa, no conforto da sua casa, com apenas a conexão com a internet ou um celular ou um computador. Ele realmente vale muito a pena, eu estou muito feliz, hoje eu trabalho da minha casa, hoje eu faço o meu trabalho poucas horas por dia e fico tranquilo. Então ele é bem simples, bem fácil e direto ao ponto, sem enrolação. Também dentro do home office lucrativo tem todo um suporte, toda a equipe, para você não ficar com nenhuma dúvida, para você conseguir fazer o seu trabalho e você ganhar seus dólares e seus euros, beleza? E o alerta é muito importante para você não cair em nenhum golpe, não perder o seu dinheiro não ficar frustrado. Cuidado, os espertinhos estão copiando o método home office lucrativo, estão pirateando, vendendo lx Mercado Livre, grupo do Facebook, estão vendendo falso golpe pessoal, cuidado. Ele só vende no site oficial para te ajudar, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, foi aonde eu adquiri o método home office lucrativo, o Original, onde tem também toda a garantia do produtor e também tem todo um suporte que você precisar, beleza? Espero que você consiga ganhar o seu dinheiro em dólar, espero que você consiga realizar os seus sonhos, que você consiga os seus objetivos, trabalhar em casa, é, não tem preço, é muito bom, eu trabalho perto da minha esposa e do meu filho eu estou muito feliz. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se ficou alguma dúvida, comenta aqui abaixo que eu vou responder todos. Fica com Deus e um grande abraço.